Mas eu vou fazer café porque eu quero tomar café. Now you have to put sugar in it. E aí, garelinha! Garelinha, garelinha, garelinha! Estou eu indo agora buscar minha esposa na casa da mãe dela. Por quê? Tem um rapaz batendo o outro aqui dentro do carro, parecia? Não. Vamos, filho, deixa eu passar, por favor. Por favor, por favor. Obrigado, não dei certo, desculpa, Idaiatuba! Essa avenida que eu tô descendo agora é chamada Avenida Ario Barnabé E esse bairro à esquerda é chamado Jardim Morada do Sol E o que que acontece? Em Dayatubana tem uma, um costume de dizer É o maior da América Latina Acredite quem quiser, eu não acho que é verdade O meu vidro tá sujo, mas vamos mostrar a realidade da vida, não é mesmo, gente? Esse aqui é o sol ao você subir a Ario Barnabé Por gentileza, use protetores oculares ou o nome disso daqui eu não lembro e eis o famoso Cristo Redentor versão Indaiatuba Olha ele aqui esse é o Cristo Redentor que não tem pescoço ele não tem pescoço esse é o Richard, meu sobrinho tá vendo que ele tá conversando não? Olha ah lá, a polícia empadrou o um cara ali. O quê? A mulher tava filmando, tava fumando ali, deu eu falei assim: Proerd. É o programa. Falando nisso, galera, você inclusive o Proerd na sua vida. Proerd é o programa Proerd Proteção. Existe um programa que vai te ajudar. Existe um amigo que vai te ensinar. Que o problema drogas e merece atenção. atenção. E para manter-se a salvo é preciso, preciso dizer não ensinando a dizer, a dizer... Não. <todos> meu arquídeo, meu <todos> bem. um pinguinho de, de tinta, tinta cai num pedacinho de papel. papel no instante imagino uma linda gaivota voando no céu no céu. no céu no céu voa Vai gaivota voando, contornando a imensa curva do Arbastito. carvão sempre quando eu, eu coloco nesse carro eu lembro do Titanic sabe por quê eu, eu coloco no escal, eu fico imaginando ó, as pessoas afundando. Eu acho que eu viajo demais. Olha o que eu comprei. <risos> e agora estamos indo para a despedida da Yara. Chorar muito, quero ver lágrimas, eu quero lágrimas. Tá filmando? A banda não som Então vou filmar. vai, <risos> vai, Tchau. Seu depoimento pra ela. vai no YouTube? Você não carece Gravar a despedida dela, talvez vai pro YouTube, não tenho certeza. YouTube ao vive agora com a amiguinha aqui. E aí, o que você disse sobre Brasil? O Brasil é maravilhoso. Não é? Não. Acho que a Yara deveria ficar. Fica. Sobre perfumes da Rio de Bom, hein? Ai, que a porra tá chegando nos Estados Unidos. Da hora! Meu tio, espero que você não se esqueça, te esqueça te da gente. E lá, eu que tô tô eu vou aí a pra gente tô dar tô muito esfonejo tipo legal. Tipo... Ai, ah, eu já tô esperando. Ah. <risos> que é é eu queria dizer que eu tô ser muito, muito, muito, muito. E que eu já tô sentindo essa saudade de você embora, mas que me consola saber que eu tô aí pra falar com você prepara que gente... é, é nós aí Você viu que as pessoas só querem ir pros Estados Unidos, né? <risos>